Que Minecraft é um sucesso imenso, todo mundo já sabe. Mas eu aposto que você também tem algumas curiosidades. Como, tipo... Que lindo que o me fala, fala. Por que o Creeper explode perto da gente? E, e, as, e por que que os monstros spawnam na nossa casa quando não tem luz? Hoje você vai descobrir essas curiosidades e mais muitas aqui nesse vídeo. Então me segue, bora lá, é, me dê pra falar, como vocês sabem, que aqui eu não tenho roteiro, não tem mais tudo que então, eu Então me segue que a gente vai acompanhar as 30 maiores curiosidades do Minecraft. Não é como fora Você sabe quanto Minecraft foi lançado? Bom, Minecraft foi criado em 16 de maio de 2000. A versão alfa do Minecraft foi criada em 16 de maio de 2009, vocês guardaram, né? E depois publicada um dia depois do criamento, né? O desenvolvimento do jogo prosseguiu após o lançamento, com diversas atualizações posteriores. Então, caso você não saiba, Minecraft tem várias versões, como 1.17, um que então, então, é a nova agora, 1.16, 1.12, então um monte. Vamos para a próxima curiosidade: 1.22. Segunda curiosidade: Você sabe quem criou o Minecraft? Quem teve ideia? Foi um cara. Aqui, ó. Minecraft foi criado por um programador sueco chamado Marcos Persson. No mesmo ano, 2009, Persson também fundou a empresa Mojang, né? Criou Minecraft. A grande responsável pela criação e, e pela criação e posterior desenvolvimento de Minecraft, né? Então, então é, Minecraft é a junção das palavras... Mining, que é minerar, craft, não é Minecraft, craft, fabricar com as aspas, eu sei que é meio doido, mas, não, tem escrito aqui, tá, Minecraft foi inspirado em outros jogos, eu aposto que você não sabia dessa curiosidade, é, quinto, a primeira versão do jogo foi criada em 6 dias, em seis dias, é assim como Deus criou o mundo, a versão Alpha de Minecraft levou apenas seis dias para ficar pronta, como pro Deus criou o mundo, não ficou quase igualmente, né? tipo, tá, o primeiro nome do Minecraft, vocês sabem qual é o primeiro nome do Minecraft, Eu aposto que não, o primeiro nome do Minecraft é Cave Game, Cave Game, sei lá, uma coisa assim, que é tipo, cavar Jogo de cavar, mais ou menos assim. Sete curiosidades é, se é curiosidade, o Persson. Persson é um diamante conhecido como Note. Você já sabe disso, né? É, então, solvendo três coisas. O nome da empresa criadora de Minecraft é uma palavra sueca. É, que é Mojang. Mojang. O nome da empresa criada por... Person, para desenvolver Minecraft, termo sueco, que significa aparelho ou dispositivo. Não faz muito sentido. De vez em quando, de vez em quando, o jogo erra o próprio nome. Que? Como assim? Vou colocar a imagem aí, para vocês você verem aí que, em vez de ter sido Minecraft, não é rápido. Tá, décima curiosidade, Minecraft é um produto que se vende sozinho. Quer dizer, segundo um estudo realizado pela Escola de Comunicação da Universidade de é, Pensilvânia, apenas 1 3 dos jogadores de Minecraft conhecem um o jogo através de marketing da empresa. Os outros 2 barra 3 foram atraídos por amigos por vídeos no YouTube. no é, um vídeo você está assistindo ele agora, isso mesmo. Então, ó, hoje, Minecraft é o jogo com mais visualização no YouTube. Pois é, só que eu não posso tanto Minecraft, né? Porque meu computador não aguenta. Então, 12. Não parece, mas o mundo de Minecraft tem limites. E tem mesmo, já né? vi. Embora seja comumente chamado de infinito, o mundo de Minecraft tem limites. Marcos Persson, do no Notch, já pensou em seu bloco pessoal que, conforme você avança no mapa, o jogo gera e salva regiões. Né? 16 vezes 16 vezes 128 blocos, como conta do próprio jogo. Quanto mais longe você avançar, mais regiões serão geradas. Eventualmente o jogo começa a apresentar bugs e apagar regiões anteriores. É mesmo já aconteceu isso comigo, eu mas... acho. Os primeiros bugs se apresentam em 820 horas de caminhada. Quer dizer, eu não sei se é um jogo, tá? Eu tô lendo aqui no site oficial, beleza? Os, é, aqui está falando, caso você queira testar os limites do mundo do Minecraft, é necessário um média 820 horas avançada pelo mapa até que os bugs mencionados acima comecem a aparecer. Então, não sei, vou, vou conseguir fazer um vídeo é, testando isso porque, né, como eu disse, Minecraft, é, eu disse, não roda. Então, vamos para a quarta, décima quarta, tá décima quarta no início. Tá. Existem mais de 350 mensagens amarelas para o um, para um menu principal. Sabe aquelas pequenas mensagens amarelas que sempre mudam o menu principal? Estima-se que existam mais de 350 delas. Nova conquista. E todas elas. Mas só o que? ela mais Caraca, Ué, o PC não dá para nova Minecraft que eu estou achando quatro. A 15 quinta curiosidade é Minecraft é a matéria obrigatória na escola na Suécia. Que? Em 2014, a escola Victor Medbuer, não sei falar, de ensino secundário na Suécia. Inseria é Minecraft como uma matéria obrigatória para a durante de 13 anos, com fundamento de que o jogo é importante para os estudos de planejamento de cidades, meio ambiente até mesmo de organização pessoal. O muita coisa dessa. Né? É, o Reino Unido também usa Minecraft em escolas. Embora não chegue a ser matéria obrigatória, mais de 15 mil escolas no Reino Unido utilizam Minecraft como ferramenta de aprendizado em várias áreas. Caraca! A décima sétima prioridade. Note anunciou a venda de Minecraft pelo Twitter. É, dessa eu sabia. Porque, no, no Twitter, então vou deixar a imagem na edição pra vocês verem, beleza? É, tá. Microsoft comprou Minecraft por 2.5 bilhões de dólares. É. Três meses depois do tweet mencionado acima, a própria Microsoft anunciou a compra da Mojang por 2.5 bilhões de dólares chama de pobre de 50 linhas Minecraft quase foi banido na Turquia que? em 2014 a Ministra da Família e das Políticas Sociais da Turquia recomendou que o jogo fosse banido no país por ser violento demais uhum. como assim? como que? Puxa. décimo é, vigésimo curiosidade tá Creepers foram criados por um acidente, Assim como vários livros famosos, os Creepers de Minecraft também foram criados por um acidente. Quando o Notch tentava criar um porco no jogo, ele criou acidentalmente a altura pela largura. O programador gostou do resultado e fez mais alguns ajustes para criar um monstro que já conhecemos. Tadinho do Creeper, velho, tadinho do Creeper, foi criado por um acidente, mano, nossa. Tá, 21 primeira curiosidade e última é Enderman fala em inglês. Que? É, foi isso que eu falei no primeiro vídeo. Tá, as falas do grande vilão Enderman, embora incompreensíveis, são na verdade frases em inglês. O que o monstro fala são coisas simples como Olá, tudo bem? E por aqui, tocada de trás para frente desses acelerados. Caraca, velho! Desse eu não sabia. Vou deixar em na tela, escrita para vocês verem na edição, vou colocar na tela aí. para vocês verem. Nossa, desse eu não sabia. Então foi isso, prova. Deixa o like se você gostou, se inscreve aqui. E foi indo o